Então, galera, no dia 11 vai ter um ato com Lula e Chico Buarque pela democracia na Lapa, às 17 horas. Vai ter uma galera muito grande lá e é isso aí.